O país vai continuar na mesma forma. É preciso ter coragem, lá onde for necessário, fazer rotura. Fazer alguma rotura. E a rotura nunca significou guerra. Não, a UNITA não tem armas. Rotura é rotura de ideias. Eu não concordo, ponto. Não concordo que a Jura permaneça no CNJ. Ponto. E por que que não concordo? Como é que uma organização como é a Jura vai legitimar uma liderança que, primeiro, vem da J.M.P.L.A., claramente, Vem da J.M.P.L.A., o Kalunga é militante do M.P.L.A., acérrimo, defende a bandeira do M.P.L.A. Segundo a sua atuação, visa fundamentalmente a manutenção do poder do M.P.L.A. E a Unite é parte interessada no poder. Então andamos só lá mesmo, nós estamos na política para fazer companhia aos do M.P.L.A. Estamos na política para fazer companhia, é isso? Estamos na política para legitimar o M.P.L.A. É isso? Se for isso, eu pessoalmente não estou disposto a fazer. Eu não estou. Enquanto Mas... jovem, enquanto líder da Jura, e a Jura faz revolução proativa, pacífica, no contexto presente. Eu não posso aceitar que a Jura esteja num espaço que vá dar vantagem ao adversário do presidente da UNITA que significa? A jura está a fazer mobilização para o presidente João Lourenço. Isso cabe na cabeça de alguém. Não, ok, uh, entendi a e, explicação. E, e, e eu vou responder o governador Job Capapinha. O governador devia estar preocupado, neste momento, a desenvolver o Kwanza Sul, que é a sua tarefa. O governador tenha em mente, eu estou a me dirigir exatamente a ele, com quem te, mantenha uma boa relação, eu gosto muito dele, por acaso, mas aqui estamos a divergir no campo político. O governador tenha... A plena certeza que é uma geração que já não vai aceitar perder dentro da UNITA. é uma geração que está a entrar para ganhar. E vai ganhar mesmo. E vai fazer história. Ele, o MPLA tem que estar pre preparado para que os seus filhos e netos, alguns já são netos, vão ser governados por dirigentes da UNITA. E outros que não são da UNITA, mas revê-se numa plataforma da UNITA. É normal. Porque essas pessoas não nasceram para fazer a companhia ao MPLA. É só isso. Eu perguntei a um jornalista que fez um texto por acaso, eu perguntei a ele se ele achava que nós estamos nisso para fazer a companhia a alguém. E por que que a saída da Jura do Conselho Nacional da Juventude é, é, é tida como quem quer fazer a confusão? Por quê? Ah, eu tenho resposta. É a resposta. Porque nós hoje representamos os jovens. O MPLA não controla a juventude. Da juventude quem controla é a Unita. Por isso é que tem medo. Por isso é que tem medo. Ainda bem que tem medo. Mas nós não vamos fazer nada para prejudicar este país. Quem fala e quem liderou jura liderou o partido na província de Luanda. E tivemos a responsabilidade de derrotar pacificamente o MPLA em Luanda. Não criamos confusão. Não morreu ninguém. Não quisemos sangue. E nunca a nossa via vai ser o sangue. Vai ser sempre o diálogo, vai ser sempre a paz e o amor mas vamos derrotá-los. preciso coisa... que isso fique claro. Nós não estamos a entrar nisso para continuar a legitimar um grupo. Sr. Não, secretário, não. é interessante o que está a dizer e faz sentido é, no, quando a ah, data da reação por parte do responsável da CNJ, ele passou a mensagem de que a jura não fazia falta. Uh, mas o que nós percebemos é que as ondas de repulsa uh, vão se fazendo sentir e prolongando por, por muito, muito mais tempo. Aconteceu, por exemplo, em Mengela, onde o secretário, uh, um dos responsáveis da CNJ, terá transmitido a ideia de que os membros da Jura uh, eram beneficiários das políticas de Estado, que eram, de certo modo, materializadas por via da CNJ. Uh, não, deixa, não acha que há um certo prejuízo que fica também ali implícito porque deixam de receber alguns bens materiais, nomeadamente <risos> casas. Eu disse que em alguns condomínios ou centralidades, melhor, estão lá os responsáveis e membros da Jura que beneficiaram desta política de Estado canalizada por via de, de, da CNJ. Bem, primeiro temos que partir do seguinte pressuposto. O MPL é um mero gestor circunstancial dos nossos dinheiros. E mau gestor está a gerir mal o nosso dinheiro. O que é que quer dizer? Que... Que... que eles devem beneficiar fizeram bem. Todos os angolanos devem beneficiar. Todos, sem exceção. O benefício não pode ser traduzido como compra de consciência. E condicionar as pessoas. Eu não posso aceitar que um jornalista, que eu muito conheço, não vou citar o seu nome, seu portal, diga a jura saiu, agora devolva as casas. Ah, queriam condicionar a jura. A passividade da jura a casas, a entrega de casas. Casas. Quantos jovens da jura a Unita controla? Quantos? Diante de 2 milhões de jovens que a jura controla, meia dúzia de jovens que receberam casas, vale o silêncio da jura? Será? Vale a permanência da jura num órgão que legitima a ação da permanência do poder do MPLA? Será que vale? Quantos jovens beneficiam, afinal? Essa se beneficiam, beneficiaram muito bem. E deviam, devem continuar a beneficiar. Sim, não é pelo CNJ. É pelo Ministério da Habitação, da Juventude e Desporto. E somos angolanos, qual é o problema? Agora, isso não pode ser traduzido na compra da minha consciência. O Calunga não pode condicionar. Nem o Calunga, nem quem quer, quem quer que seja condicionar a participação da juventude e ações que visam a emancipação da jura no panorama político porque receberam casas aqui na vida pacífica mas ou isto, noutras centralidades. Mas isto condicionava, de certo modo? Eu não sei se condicionava, mas me parece que não é que condicionava. Eles acham que a jura devia permanecer porque recebeu casas. Eles acham que a jura devia permanecer porque vai continuar a receber casas. Mas não. E enganam-se as pessoas que dizem que a jura saiu porque aí não havia benefício. Havia e muitos benefícios. Quais são os benefícios que havia? Davam por carros? Por exemplo, davam carros? É para as pessoas saberem que nós estamos a renunciar bens. Não renunciamos só porque não havia, não havia dinheiro. Havia, sim. Pelo CNJ, com sexo-créditos, a jura, as organizações juvenis sabem carros e casas. E para os que pensam que nós renunciamos que não há nada, enganam-se. Nós estamos a começar um novo processo de renúncia. E essa juventude da Jura é a fiel continuadora da luta da UNITA. E é preciso começar a inculcar na mentalidade dessa juventude que a, a um dado momento da nossa história teremos que renunciar tudo para o triunfo da nossa luta. Ponto. Agora, condicionar a ação da Jura porque receberam casas no Conselho Nacional da Juventude? que é isso? Por quê? As casas foram bem recebidas. E mais, todo jovem da Jura está a pagar. O Estado, favor, atenção, é renda resolúvel, não é oferta do presidente João Lourenço. Não, não, não, não. Como vi um vídeo de alguém a dizer o presidente João Lourenço ofereceu, não ofereceu casa a ninguém. À luz do artigo 81 da Constituição da República de Angola, o Estado proporciona o acesso à primeira habitação. É o que o Estado fez. Só que canalizou-a pelo CNJ. O CNJ que usa, substituir os seus símbolos pela fotografia do presidente João Lourenço. E hoje, por acaso, vi, se é verdade ou não, uma fotografia do presidente João Lourenço onde dizem que ele disse que é contra uh, a bajulação e o culto de personalidade. Espero que essa mensagem tenha chegado ao Calunga, porque o que ele faz é ridículo. Mas esta mensagem é recente? Né? Não sei em que contexto o presidente diz, mas, mas uma, das uma das coisas que o presidente se propôs é combater a bajulação e o culto de personalidade. Então, eu acho que o presidente da, da República... Primeiro tem a J.M.P.L.A. A J.M.P.L.A. é o braço juvenil do M.P.L.A. Capaz de, de, de mobilizar a juventude para o M.P.L.A. O Conselho Nacional da Juventude é a plataforma juvenil que congrega todos os jovens, partidários e apartidários. Ontem esteve um jovem, num debate da Rádio Essencial, e é militante do M.P.L.A. Basta ir para o perfil dele. É militante do M.P.L.A. São todos militantes do M.P.L.A. A Jura tinha a responsabilidade do Conselho Fiscal, que nós renunciamos o Conselho Fiscal, renunciamos outras províncias onde tính, estávamos os órgãos deliberativos. O Calunga disse também, estou a responder-lhe, que a Jura não formalizou. Que formalidade é que ele precisa mais? Precisa fazer uma carta e comunicar o não, não desinteresse. O anúncio foi público. Nós estamos a suspender e os membros da Jura estão orientados a saírem desta plataforma. Ponto. Quem permanecer, está a permanecer por amiguismo e a responsabilidade dela. Porque o anúncio foi público. Ela não está à espera que nós, uma pessoa com seriedade que durante a campanha percorreu o país e prometeu que ia retirar a jura do Conselho Nacional da Juventude, vai fazer um discurso como mera, mero ato de populismo. Ele deve, deve, deve estar enganado, ele não conhece as pessoas. E a televisão pública de Angola convida o Calunga para dar 20 minutos, onde ele ataca a liderança da jura, ataca a liderança do partido, e não chama nem ninguém da jura para falar também, dá um palco ao Calunga. É por isso que nós estamos a nos retirar. E outras renúncias mais virão. Porque precisamos educar este país. Este país não é do MPLA, este país é dos angolanos. O MPLA é um mero gestor circunstancial.